Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e estou aqui para te dar uma dica de física no Bioexplica. Explica. Então, vamos lá. Movimento de queda livre ou movimento vertical no vácuo. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade de 30 metros por segundo, qual é o seu tempo de permanência? Ou seja, quanto demora para esse corpo voltar a se localizar no solo? Bom, vamos pensar. Se eu sei o valor das... Mestre, não faz conta, hein? Espera o raciocínio. Se eu sei que o valor da aceleração na é gravidade é 10 metros por sinão quadrado e a gravidade aponta sempre para baixo, isso significa que durante o movimento de subida, quando o corpo é lançado verticalmente para cima, a gravidade subtrai a cada segundo do valor da velocidade 10 metros por segundo. Então se o corpo tinha no instante zero, 30 metros por segundo, daqui a um segundo a velocidade dele é 30 menos 10, 20. Daqui a mais um segundo, 20 menos 10, 10. Daqui a mais um segundo, 10 menos 10, 0. Quer dizer que 3 segundos após o lançamento, este móvel atinge o ponto mais alto da trajetória em que a sua velocidade zero Ele para de subir, começa a descer e este é conhecido como um instante de inversão do movimento. Então, se tu tem o valor da velocidade inicial, é só dividir pelo valor da gravidade, e se a questão utilizar 10, como normalmente acontece, é só dividir por 10, então, que tu terás o tempo de subida. mas a questão pediu tempo de permanência. E aí, Rafa, como é que resolve, mestre? Se demorou três segundos para subir, com essa aceleração, dando essa distância no movimento retardado, a partir do repouso demorará o mesmo tempo com a mesma aceleração e movimento acelerado para percorrer a mesma distância. Então, se tu sabes o tempo de subida, tu sabe o tempo de descida. Então, se eu lancei verticalmente para cima com 30 metros por segundo, demora três segundos para subir, mais três segundos para descer, eu tenho seis segundos como tempo de permanência isso mesmo pega a velocidade inicial divide pela gravidade usando 10 faz vezes 2 e tu tem o tempo de permanência e aí mestre entendeu essa dica então por favor joinha aí pode comentar e não esquece né de visitar o canal do prof rafa sisson que é o física fácil no youtube te inscrever lá para receber mais dicas também se tu está interessado em aprender mais física desse jeito sem precisar fazer conta e responder a alternativa certa pode acessar o bioexplica.com.br e se cadastrar lá porque eu sou prof de física do Bio Explica também. E aí, para terminar essa dica, mestre, se eu jogar um corpo verticalmente para cima, lançar, arremessar ele verticalmente para cima com velocidade de 5 metros...